O que foi isso? É o evento global do Levenside no Skin Club. Free cases, giveaways e muito amor. Tira Levenside cases right now. Link com o promo code below. Sabe que o do mal ele tá na direita. O JKM pegou a kill. Não! Vai plantar! Nossa! Ah, ele conseguiu pegar a kill. O Felps matou. É 2x1. Bora, Felpeira! Bora, Felpeira! Bora, bora! Eu acredito. Beleza? 1x1. Beleza! Que isso, cara? Que beleza! Que beleza, mano! Nossa senhora, velho! Que beleza! Fala do Phelps aí! 20 barra 11, velho! Tendo tempo, esperando para botar alguma utilidade. E agora o Executor vai through. There's the smoke, there's the flashes, but look it up from Barden! That's bound through the smoke, gets down three! Jacob finally to fire with one in return, but in the meantime, Taco, he's gonna shut down Azure towards middle, and Jacob, well, there is nothing that this man could do in this situation, is I like that, so. Let's not ride Extreme out of this one just yet because Faction is gonna take down Taco. Now only two defenders left towards that B side. Dumaldo on the quick double to cancel and deny. does push Phelps with one in return. There's the flash repositions himself. Phelps, he's gonna find himself the second, and just like that, Phelps, he's gonna shut them down. Perfectly executed. Godson once again. They managed to just build an unbreakable wall on the way of Extreme work okay. with and for extremum this is a really hard situation not only they need to find jogadores pick up the bomb they don't have a lot of time which will pressure them they won't be so cautious in checking any angles Ledo playing the off -angle, goes for the fight doesn't quite get it and Phelps now 1 versus 2 gets the first gets down the second Phelps, are 1 vs 2 both headshots and got it they make it extremum just get complete. me parece é um formato porque eu também acho que é um formato bacana, velho. Formato suíço, velho. Parece aí, né? Olha o taquinho. Que isso, taquinho? Não precisava, velho. 4x1. A, a Extremo faz o seu primeiro pontinho. Junta a sua primeira graninha. E vem pra mais um round aí. Beleza, o Batinho. Beleza. Não trocaram ninguém com o Bartim. Beleza, Bartim. Que isso? Que isso, cara? Beleza. Tem kit. Ai. Ganhei. Beleza! A câmera vem, nós, cara! Que beleza, Lato! Que beleza! Entrega, Nilbis! Porra! Meu irmão! Nossa, parecido. Eu ainda não instalei o COD nesse PC aqui. Irei instalar, velho. Mas o PUBG eu gosto. Cai! O JKM cai também! O Gratis Faction vai agora! O Bart... Que isso, Bartim! Segura dois! 3 na última bala, 15 a 8. Eu tô pagando, velho. 15 a 8 pode pagar e falar que a God Sente está a um round. Eu não sei, eu não vi nem quanto ficou, quanto ficou as apostas, velho. Mas hoje eu acredito que tem gente que bastante gente que apostou na, na, no time aí da Eletrolix, né? O Felpeira mata o Azir, começa a cair a casa. O Bartim tá por ali, o Lato tá por lá, o Felpeira já mata mais um. Quatro jogadores, não, três jogadores mortos. E aí, meus amigos? Acabou. Não? Ainda não? É só o Beneteta, o time que ainda... O, o extremo não tá fora do campeonato também, não. Eles podem ressurgir das cinzas aí, hein? É só... É, mano, ele tá muito confiante, velho. Cara, saiu o Taquinho com a flash do do mal. Mata... Quer dizer, o Taquinho morreu. Olha, olha a Tech-9 que ele roubou no último round, a importância da Tech-9. Olha aí.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 Olha aí, ó. Chamou atenção. Mata um, mata dois. Felpera neles. 11x1, velho. 11x1. Era round importante, viu? Era round, velho. Calitos Teves, 21 meses. Calma, chegou o Felpera. Ó, ó, ó. Beleza. O Felps, mano. O Felps, ele tem a qualidade de AW que é boa, velho. Ele pode não ser o AW mais rápido. Ele pode não ser o melhor AW. Ele pode errar alguns tiros. Mas ele é um cara calmo e ele respira. Ele não erra os tiros que ele não pode errar, tá ligado? E isso é uma qualidade, velho. É uma qualidade. Porque tem cara que agora joga muito de AW e ele vai querer dar o quê? Um Quick Shops no cara, velho. O cara vai querer dar um, um sem mira. E, e, e ele, ó, ele respira, velho. E os tiros fáceis ele não erra. E se você tem um AW que ele não erra os tiros fáceis, já é bom, velho. Já é bom. tô falando, olha aí. 4 kills eu conheço, velho. Tô falando, velho, né? O dia tá voltando, velho. Olha. Eita! Aí cavou. Eu deixei uma, uma mensagem... Opa! Que isso? Os Pados! Os Pados! Olha o Bartim! Que isso? Rapaz do replay aí, por favor, se puder... Opa! E aí pediram o tempo, hein? Pediram... Calma! Ah, olha o Oscar, velho. Ele é muito... Opa! Que isso? Pag 2, leve 1. Olha o Phelps... A bomba está plantada, Felpera e Taco versus Nelfrag e 7có velho. Zedco é melhor, né, velho? Esse nick ficou da hora, Zedco, velho. Nossa, ficou da hora esse nick, velho. E aí, o que eu espero dessa dupla É muita calma e experiência, velho Muita calma e experiência Ah, uma smokezinha, ó O Phelps agradece a smokezinha, ó Ah, o Phelps agradece a smokezinha 4 kills pro homem. olha aí, ó Que beleza, hein? Que beleza, fala dele, hein? Fala dele, velho E aí, ó, toma replay, ó Vamos ver se ele vai dar o replay é, aí velho. É, 3x2, vai pros playoffs? Vai, cara Três vitórias, velho. E se você conseguir três vitórias, você vai. Que isso? Nossa, como é que... Mirinha que... forte. Olha o Bartim. Um, dois, três eliminações pro Bartim. Saiu ainda com 51 de HP. Tem o Pássaro do Céu e o Nato. Cai agora o Pássaro. E cai o Nato. 3 a 3 Tudo igual um jogo correria, né? Um jogo correria. Aí, ó. Replay, é, velho. Tipo, né? Propaganda de salgadinho vegano, velho. Cara, não vai fazer muita diferença. Os caras não vão ficar... Olha lá, é o agente vegano ali, ó. Tá lá embaixo, o agente vegano. Não vai fazer Não tem aqui, né, esses produtos. Os caras não vão ficar pá, né, velho? Não tem aqui, isso. Gente, Que isso, Felps? Que isso? Calma, cara. Já foi logo três. O Nato, o Safix e o Relax. Tem um Os round. Vão se olhando agora. Ó. Beleza. Beleza. Ó, ó, ó. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, velho. Beleza! beleza! Não tinha nem tempo, Taquinho. Ele matou os dois, velho. Que beleza. Fala dele. Fala dele. Fala dele. Ele tá com menos kills que todo mundo? Tá. Mas é a kills de impacto. da manhã ou 8 da manhã nós tá aqui de novo, velho. Ela está aqui de novo. E a gente vai poder ver aí a, o, o crescimento do time na comp Toma, toma. Pegou a K. E agora, ó, você aí, ó. Toma. Tô falando, velho. Olha aí, ó. Olha aí. É isso que eu vim ver, velho. É isso que eu vim ver. Que beleza, hein, Bartinho? Que beleza, velho. Cara, existe o um mundo. É isso que eu tô falando. Miguelando esse pride velho aí, mano. Pode passar... O seu Pride aí, velho, passa esse Pride velho aí, velho, né, olha, ó, oh, o Dot Core. olha, ó, oh, o do Mal segurou o primeiro, e aí, ó, oh, guerreirão do Eco, um, dois, três, cai nosso Lato novamente aí, né, conseguiu uma kill de Mac 10, da outra vez tinha sido, eu acho que o do Mal, agora o Lato que conseguiu, uma boa kill pra cima dos Oscar, uma 3,